Fala! galera, hoje eu vou montar o um inventário no CSGO verde com faca por menos de mil reais, então vem comigo. Seguinte galera, pra montar todo esse inventário temático verde e conseguir visualizar, eu vou usar aqui o upgrade do Keydrop. Aqui dá pra gente encontrar diversas skins verdes ou de qualquer outra cor. Por exemplo, eu vou pegar uma faca Gamadopter, vai ser a última skin pra completar o nosso inventário verde. E eu quero gastar menos de mil reais, pelas minhas contas na verdade não vai nem passar de 900 reais, então vamos que vamos começar aí com as principais skins que a gente precisa. A gente vai precisar de uma Alp, uma AK, um m 41 s Glock e USP. E com certeza precisamos de uma faca. Bom, vamos começar logo com a Alpzinha. Eu acho que a mais interessante para esse nosso projetinho é a Containment Breach. Vou querer pegar ela em Field Tested. Pra conseguir as skins aí, eu vou abrir umas caixas aleatórias. Essa é a minha caixa mesmo? Aí a gente pega essas skins que caírem aqui na caixa e vamos fazer upgrades. Deixa eu já pegar mais umas skins. Beleza, já posso tentar um upgrade aqui com 50% de chance. Acho que a gente já consegue. Bora, vamos recuperar aí. Deu um prejuzinho abrir as caixas, mas agora a gente recupera com o upgrade. Pegamos a AWP. Vai combinar muito com a nossa faca. Essa Alp Containment Bridge em Field Tested já é muito top. Agora, para a K-47, eu acho que essa Emerald Pinstripe vai encaixar bem legal. E vamos tentar um upgrade um pouquinho mais safe para ela. 72% de chance para não errar de jeito nenhum. Beleza, tá lá dentro. A casinha é nossa. Essa K não é nem um pouco cara, deu pra gente pegar ela em Factor e vai entrar aí no budget de 900 reais tranquilamente Vai combinar muito bem aí com a AWP e com a faca que a gente vai pegar M4A1S praticamente não tem nenhuma verde Eu acho que vai encaixar melhor aqui E vai ficar bem baratinha Vai ser essa M4A1 Flashback ou a Moss Quartz Eu acho que eu vou acabar indo na Moss Quartz Que ela é um pouco mais fechada pro verde Vamos ver se a gente consegue fazer um upgrade de 40% aqui pra ela Um pouquinho mais arriscado Parou, parou, parou, parou, parou Perde, perde, perde, Vai, bora garantir ela com 72% de chance pra não ter erro. Beleza, temos agora então a m 4 s Ela é muito top, mano, muito bonitinha dentro do CSGO. E agora pra gente conseguir as nossas pistolas, vou abrir umas caixinhas baratas aqui do evento de um dólar e meio. Acredito que com umas 10 skinzinhas já dá pra pegar tudo que eu quero. A gente vai tacar tudo no Upgrader mesmo, então vamos lá. A Glock Gema Doppler vai encaixar como uma luva nesse nosso kit, galera. E eu vou tentar um upgrade um pouco mais difícil aqui, ó. 50%... Deu certo Tá lá dentro. Cara, essa Glock ela é sensacional. Ela foi lançada pensando em ser uma skin barata, né? A Valve lançou ela realmente pra não ficar muito cara. Tem muitas no mercado. E ao mesmo tempo é uma skin muito top pelo preço que ela custa. Vou gastar 7 dólares e 50 e vou ver se com essas skins eu consigo pegar a USP. A skin que eu quero pra completar aqui a coleção, galera é essa USP Monster Mashup. E eu vou colocar um pouquinho de saldo pra com 45% a gente garantir essa USPzinha Vamos ver, cai lá dentro, cai lá dentro, beleza, manos. Temos a USP, a ALP, a Glock, M4 e a K. Agora o que falta a gente fazer é colar aqui na caixa do login e tentar com apenas 5 skins, que vão custar 45 dólares, pegar a faquinha. Eu acho que vai precisar de mais um pouco, a gente deu azar, caiu umas skins não tão caras. Mas vamos confiar, velho, 15% não é impossível. Bora tentar esse upgrade, velho, imagina, cai... Vou abrir aqui mais 5 das minhas caixinhas. Espero que caia alguma coisa boa, vai, mano. Podia cair uma desert print tipo, stream, alguma coisa assim. Acho que com 10 caixas, 10 skinzinhas, dá pra gente pegar a faca. Galera, pra terminar aqui, ó, juntei as skinzinhas que a gente precisava: 42% do upgrade pra Gema Doppler Gut. Bora, bora, bora, bora! Beleza, mano. Foi lá dentro. Pegamos a faquinha, era só isso que faltava. Então agora vamos ver se tudo combina dentro do CSGO. Galera, então vamos analisar aí as nossas skins. Começando com a puxada da faca pra AWP. Mano, sem mancada, essa containment reach é muito top e combina demais com a luva. Agora, a puxada da faca pra AK-47. Sem dúvidas que essa faca dá uma chamada, né? Uma atenção a mais. E combinou também com a casinha. Digo mesmo aí, pra M4, ela não chama tanta atenção. Não é skin mais chamativa aqui desse inventário verde que a gente mostrou mas combina bem aí com o restante das skins e a USP e a Glock também fazem um show à parte, essa Glockzinha desde que foi lançada é muito top e é o mesmo esquema da faca né mano, é Game Adopter tanto na Glock quanto na faca então não tem como não combinar e eu gosto pra caramba dessa USP Monster Mashup desde que eu vi ela pela primeira vez, chamou minha atenção esse verde forte dela, então tá aí um inventário massa na cor verde por menos de mil reais com faca, se vocês comprarem esse inventário ou alguma dessas skins, deixa um comentário aí embaixo que eu vou ficar bem feliz em saber que eu ajudei. E se você quer mais vídeos de inventários temáticos, comenta aí uma ideia bacana pra mim. A gente se vê na próxima, galera. Tamo junto, falou!